Prezada professora, prezado professor, meu nome é Marcelo Gadotti e gostaria de fazer um convite para você participar de um curso da IAD Freidiana, como alfabetizar com Paulo Freire. Dizem que o método Paulo Freire está ultrapassado. Nós vamos tratar dessa questão. Ele se aplica tanto a crianças quanto a adultos. Não esqueça de acessar o link abaixo.